Saudações e bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluso Canho Não abri Meus amigos, vamos para mais um vídeo de gameplay de Street Fighter 6 nesse canal delicioso Sim rapaz, já faz um tempo já que não trazemos esse tipo de vídeo para vocês né Porque tivemos muitos conteúdos aí da beta que rolou lá no mês de outubro E depois deu uma esfriadinha e tudo mais E a Game Informer tá fazendo a cobertura do jogo este mês E eles pegaram lá cara, fresquinho, em primeira mão Algumas partidas de altíssimo nível entre os desenvolvedores do jogo né Que estão criando ali o Street Fighter 6 Pensando nas mecânicas e tudo mais. Então eu vou trazer esse videozinho aqui pra vocês. Com aquela narração que vocês estão acostumados aí dos outros vídeos que nós fizemos. Ficaram bem legais as lutas. E realmente os caras mandam muito bem. Então, se você tá curioso, já deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, galera. Uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E acessem o nosso site, pessoal, que é o meialua.net. Abram a minha aí do lado e rapidinho. Digita aí meialua.net, bem curtinho. Vocês acessam o nosso site. Lá poder dar uma conferida nas notícias de games E principalmente as análises de jogos que a gente posta por lá também E críticas de filmes que nós estamos fazendo Graças a nossa querida amiga aí, Patrícia Dias Que tá fazendo um trabalho excepcional também Então acessem lá e nos deem o um feedback depois, beleza pessoal? Deixa eu trocar minha tela pra gente poder começar a ver aqui Essas partidinhas deliciosas Eu vou até parar minha musiquinha aqui no momento, tá? Pra gente poder ir conferindo aqui todos juntos Então vamos lá meus amigos, conferir essas partidinhas aqui Que prometem pra caramba, pois de fato como eu comentei há pouco, os caras jogam muito, rapaz. Vamos lá, hein? Começando aí com Ryuzão versus Ken. This will be a good fight. Os dois ali, Hadoukenzão ali do Ryu. Já conseguiu muito bem um agarrão ali em cima do Perry do oponente. Mais um agarrão levando o Ryuzão pro canto. Dashzinho do Ken ali. Ryu saiu muito bem ali agora, mas Ken continua botando a sua pressão. Excelente Perry em cima do Impact, hein? Pra não bater na parede, ó Aquele chute aéreo ali do Ken Conseguiu um excelente combo ali agora de 6 hits Ryuzão uma situação complicada nesse canto ali Sendo absolutamente pressionado Consegue um excelente Hadouken ali Ativa o Dendin Charge novamente Ken continua fazendo ali a sua pressão absurda, ó Ryuja já consegue um excelente combo ali agora Pra poder sair do canto Jogo voltando ali pro meio da tela Tentou dar uma enganada ali com o um Drive Rush Ryuzão consegue mais um excelente combo ali agora Rapaz, que virada, hein? Ken tava botando a pressão absurda e com praticamente dois combos ali E alguns Pokes, algumas incomodadas, vamos dizer assim, por parte do Ryu Ele acabou fechando o primeiro round, caramba Ó, já começou muito bem ali o Ken Excelente, encaixa ele agora, rapaz, com o Super Art, acabou pegando Ativou novamente o Dendin Charge, fez ali um anti-aéreo com o Ryu Tentou um overhead ali prontamente defendido Com o baço do Ken ali agora com o Drive Rush Olha aí, rapaz, Ó, a chegadinha pra trás ali, dando aquela wifada ao Ryu e leva também um super arte nível 3 para poder ficar esperto Nossa senhora Cabuloso, hein? Olha aí, ó Preveu muito bem o Drive Impact agora do Ryu O jogador de Ken E consegue fechar agora esse segundo round Muito mais contundente pro Ken dessa vez, hein? Preveu muito bem ali Os ataques do seu inimigo Conseguiu fazer belas conversões E fechou esse segundo round, rapaz Olha aí, ó, absorvendo ali o Hadouken amplificado do Ken, eles vão trabalhando ali nos fútsis. Ó, consegue um excelente combo ali agora o Ryu, ex um excelente espaçamento ele conseguiu, ele encaixar esse combaço. Drive Rush ali agora, tudo prontamente defendido pelo nosso querido Ken, trabalhando ali no Drive Parry. E acabou prevendo novamente o Impact do Ryu com seu Tatsu pegando fogo ali agora, rapaz. Defendeu muito bem ali agora com o Drive Parry perfeito. Fez um combi de 3 hits no Ryu. Foi pra frente, ele tentou dar uma enganada no Ken. Drive Impact acontecendo por parte do Lourinho rapaz. Nossa, olha essa bica. Olha, rapaz, pegou muito bem, hein. Olha só o combaço do Ken acontecendo depois de um Drive Rush muito bem encaixado ali agora. Foi apertar o botão e acabou tomando um Critical Art do Ryu. Será que vai, vai, vai acabar a vida? Nossa Senhora, estourou a vida do cara, velho. Is Critical Art? Você tá é louco? Pô, os caras jogam muito bem, né, irmão? Os caras jogam realmente muito bem, velho. You ready? Vamos lá, Lukezão agora versus Jamie pra gente poder dar uma conferida em Metro City. Cenário Ó, já começa ali trabalhando nos parries Lukezão ali agora no, no, trabalhando nos seus projetos também Uma bela conversão do nosso querido Jamie Olha o combaço aí do Luke acontecendo depois de um drive rush Ó, Consegue um excelente overhead ali agora o três de 3 hits, vai só tomar as bebidinhas Já ativou o seu boost ali de dano Trabalhando nos foots ali agora Os tiros do Luke acontecendo Excelente dive ali agora do nosso querido Jamie Vai trabalhando ali nos dashzinhos do Luke né? Dashzinhos não, nos jabzinhos dele Olha aí, rapaz, numa abertura do oponente consegue uma bela conversão O Jamie vai botando aquela pressão Ele saiu muito bem desse ataque ali agora Que pega até na defesa do Jamie Conseguiu encaixar um combate Passou direto o Super Art, toma um Drive Impact Agora vai ser punido, hein? Muito bem punido, inclusive Nossa, que combo bonito, irmão Drive Rush ali com um golpe overhead Nosso querido Luke, mas acabou sendo defendido pelo Jamie Drive Impact acontecendo Tá sem barra de drive ali no Burnout O Jamie consegue uma excelente conversão com o Super Art nível 2, hein? Ou nível 1, na verdade? Não lembro os dois ele estão agora no burnout, o Luke está quase se recuperando Luke não, Jamie, né? Mas acabou tomando um super arte nível 1 Para poder ficar esperto e perder o primeiro round Muito bom, mano Pô, os caras jogam muito bem E a gente vê nisso daqui, a gente fica cada vez mais empolgado de Poder botar as mãos nesse jogo, treinar, sabe? E poder jogar as partidas online contra a galera, contra os amigos e tudo Porque realmente está muito foda E já tem uma excelente conversão de 5 hits ali o Luke, hein? Botando o Jamie na parede ali Vai trabalhando aí com seus chutinhos no footsies Tentou sair o Jamie Consegue um excelente agarrão ali agora poder voltar o jogo meio da tela Drive Rush ali enganou com o agarrão Já trocou de lá, já vai mandando ali as bebidinhas poder ativar seu boost de dano Luke sabe que isso é perigoso e vai indo pra cima, hein Jamesão ali trabalhando nos seus golpes overhead Consegue uma excelente conversão ali com a bebidinha no final Amplificou ali o Luke defendeu muito bem Aproveitou o if do oponente ali o Luke com uma, uma pequena conversão mais uma bebidinha, ativou o boost de dano ali. A situação agora tá. Nossa, tava favorável pro Luke, né? Um pouquinho. Mas agora o Jamie acabou virando. Esse boost de dano aí agora concede a ele uma boa vantagem. Já ativa ali o seu super arte. Manda lá um combate com golpes fracos pra poder levar o segundo round. Foi muito esperto agora o jogador de Jamie, hein? Foi bem esperto o jogador de Jamie agora. ó Já começa a bebidinha, Drive Rush ali agora prontamente sai fora ali meu pelo nosso querido Jamie Consegue uma boa conversão ali agora o Luke com um agarrão logo depois do combo Olha só, esse, eu nunca tinha visto esse combinho Ou pelo menos eu não lembro né, de ter visto Já tá ali com duas bebidinhas, tenta um avanço ali o Luke foi defendido pelo Jamie Que consegue uma excelente conversão de 4 hits Drive Impact, não bateu na parede Ó, trabalhando ali no Futs, consegue uma excelente conversão. Jamie ativa o seu boost de dano. Drive rush ali. Acabou enganando o seu oponente. Olha esse combaço de 6 hits acontecendo. Luke consegue um excelente agarrão poder trocar de lado ali. Saiu muito bem ali agora desse golpe. Que pega até na defesa o nosso querido Jamie. Nosso querido Luke, quer dizer. E acabou stunando o Jamie. Que vai. Nossa, agora ele perdeu. Agora ele perde o um round bonito, cara. Uh. Conseguiu aproveitar muito bem a oportunidade ali agora, rapaz. Botou o Jaime na parede, ele tava no burnout, stunou, mandou ele ali o um início de combo seguido de um super arte nível 3. Rapaz, que partidas legais, né, mano? Os desenvolvedores jogando e tudo. Então, assim, muito foda. É, queremos ver mais. Eu, pelo menos, gostaria muito de ver ele jogando com outros personagens, né? principalmente Ronda, Blanca e Dawson, que já foram anunciados, a gente sabe que eles estão no jogo e tudo, mas até hoje não, não apareceram partidas mesmo, não, tive, não teve uma build ainda com esses três personagens jogáveis para a gente poder ver do que eles são capazes, entendeu, dentro do Street Fighter 6. Então é isso, meus amigos, espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho trazendo a Developers Matches aqui do Game Informer para vocês, né? Muito legal, esperamos por mais novidades aí muito em breve, principalmente de novos personagens do Street Fighter 6, que a gente vai sempre trazer aqui e a vocês também para deixá-los muito bem informados. Beleza, pessoal? Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessas partidas. Eu vou adorar ver os comentários de todos. E mais uma vez, não se esqueçam daquele likezão aí. Se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui. Um beijo para todos vocês. Até mais. Fumos, meus amigos.